Olá! Oi gente, eu aqui outra vez e de novo com essa figura maravilhosa aqui ao meu lado, Amira El-Khalili, né? beduína, palestina, brasileira, economista, trabalhou nas bolsas de valores aí junto com essas feras do mercado financeiro que está destruindo a economia no mundo inteiro. E ela deixou essa área para se dedicar ao desenvolvimento com sustentabilidade. Nós tivemos já uma conversa com ela né? e sobre isso, mas hoje nós a trouxemos aqui porque ela é beduína e palestina. Né, envolvida no que o mundo árabe está sofrendo hoje com as agressões dos Estados Unidos e de Israel com as agressões imperialistas né, com, porque não se pode perdoar ou, ou, ou ignorar o papel da Europa também nisso tudo que está acontecendo no Oriente Médio da a nós vamos conversar sobre isso. Fiquem com a gente, não deixem de contribuir quem precisamos de vocês para manter, não é? Para poder comprar equipamento nós não temos financiamento de coisa nenhuma, a gente não quer se aliar a governo nenhum, para a gente ter independente. Então, sobrevivemos da contribuição dos nossos leitores, daqueles que acreditam que nós fazemos uma mídia necessária. Então vocês podem é, contribuir é, através do, do Catarse, né? se inscrevam lá e escolhe a quantia mensal. Né? Não gosta do Catarse, pode ser pelo Paypal ou deposita na conta bancária, aquilo que você acha que for mais cômodo para você e dentro daquilo das suas posses né, dentro daquilo que não vai atrapalhar a sua vida financeira. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Então, gente, aqui estamos com Amira El-Khalili para conversar com vocês sobre o que está acontecendo no Oriente Médio a partir. Do, do último acontecimento, né, que foi o, o anúncio pelo presidente Donald Trump, o anúncio de que ele fez o acordo do século, ele propôs o acordo do século para conseguir a paz né, no Oriente Médio, ou seja, conseguir acabar com o conflito entre Israel e Palestina. Mas nós já dissemos para vocês né, a proposta do Trump, só quer, só, só favorece um lado, não é? Só favorece o lado de Israel e, muito pelo contrário, autoriza né, Israel a avançar mais ainda sobre as terras árabes palestinas, como é, por exemplo, a questão do Vale do Jordão, que aí a questão é crucial, porque é Água, né? vital para a sobrevivência desses povos. Eu queria que você explicasse melhor isso para nós. Né? É, o, a colonização israelense em terras palestinas, antes de, desde 1948, ela tem impactos sociais e culturais muito graves. Além da expulsão dos povos palestinos com massacres e, e, e tomar, tomar terras e casas, tem uma questão, Paulo, que é a questão biológica, de biologia, né? E tem uma questão de aculturamento num ecossistema que existe na região. A Palestina é um lugar, um lugar de ecossistema seco, desértico. E os povos palestinos, que são povos originários dessa região, aprenderam a conviver com um ecossistema desértico. São de origem beduína, são os povos de origem beduína. Então, os, os palestinos não constroem acima... Dos morros, não constroem é, contra o ecossistema. Eles constroem as suas casas na base das alturas dos, dos morros por causa dos ventos desérticos. E esses ventos desérticos trazem pólen, passarinhos, espécies. E essas espécies e esses pólens é que vão cultivar a região. E então a agricultura palestina é uma agricultura de tradição milenar, é uma agricultura que é a base da ciência agronômica que é conhecida hoje no mundo, porque foram os povos naquela região que desenvolveram a ciência agronômica, enquanto ciência, enquanto pesquisa. Os palestinos eles convivem bem com a aridez do deserto, então eles não estressam o lençol aquífero, a água que tem debaixo da terra. Ao contrário, quando Israel vem a colonização israelense, ela, eles trazem judeus que vêm da Rússia, da Europa, que não convivem com o clima, porque vinham do clima frio, e eles vão viver num ambiente de clima quente, quente e eles começam a construir, fazer os assentamentos acima dos morros, acima das montanhas, ou seja, começam a erguer prédios, erguer casas. E essa arquitetura, que é europeia, que é de origem europeia, ela é impactante naquela região, porque ela confronta com a força dos ventos do deserto, e ela também é impactante porque eles estão estressando as águas que estão no, na, na região do aquífero. A água subterrânea está na região de Gaza e está na região da Cisjordânia, exatamente onde estão em cima os palestinos. Aí nós temos também petróleo no mar. Toda a faixa de Gaza é rica em petróleo. E há uma disputa é, por, por extrair esse petróleo que é... Por direito do povo palestino, o petróleo é uma riqueza que tem que ser administrada pelos palestinos, que é território palestino. Então nós temos aí um problema não só de conflito pela posse da terra, mas temos um problema de cultura e de adaptação àquela região, que é uma região árida e difícil. A gente diz que quem vai vencer esse conflito vai ser a água, vai ser a crise hídrica. Por outro lado, Israel faz toda uma campanha, inclusive com cientistas, dizendo que eles sabem cultivar a terra, que eles desenvolveram tecnologia da água, vendem tecnologia com empresas israelenses para o Brasil, para a gente se adaptar e comprar a dessalinização de água e tudo mais, quando na verdade é o contrário. O povo palestino não tem direito à quantidade necessária pelas Nações Unidas para consumo de água, enquanto que os israelenses estressam essa água, estressam. Eles tiram a água do, do, do lado palestino e acabam estressando toda a quantidade vale de João. água do outro lado. É o Vale do Jordão e o. E o... É o vale que nasce as águas da região. Então, Israel ocupa essa região justamente porque é dali que nascem os mananciais de água. Um dos problemas que nós tivemos, um dos problemas que... É, nós não. Um dos problemas que, tiver, que tiveram com o Muammar Gaddafi foi porque Kadhafi queria. Estava desenvolvendo um projeto de um acoduto que levaria água para aquela região da África e deixaria o povo africano livre do jugo europeu e da, e da importação de alimentos da Europa, na medida em que essa água ia seguir para aquela região para a produção. E o Oriente Médio ele é escasso em água, então não só na região ali, como todo Oriente Médio tem petróleo, mas não tem água. E esse jogo hídrico, água e petróleo é um negócio complicado, porque onde você não tem água, você não consegue desenvolver a produção agropecuária e a agricultura. Por isso, o Oriente Médio é altamente comprador de carne no Brasil, compra matéria-prima produzida, né Franco, frango, frango. Né? e compra a agricultura e material industrial, industrializado como suco de laranja da Itália, que é a nossa laranja brasileira, que é produzida em solo brasileiro, exportada em natura sem nenhum condimento, sem nenhum é, químico, nada, para a Europa. E lá ele é reindustrializado, reembalado e mandado para o Oriente Médio com uma é, rótulo, italiano. rótulo made in Italy, <risos> quando na verdade ele é brasileiro. Então, essa barreira financeira, essa barreira de exportação que a gente vem na coletividade árabe há muitos anos brigando para ser quebrada, para que nós possamos, América Latina... Fazer essa venda, essa exportação e essa troca direto para o Oriente Médio, sem intermediação da Europa e dos Estados Unidos. Então não interessa, nem para Israel, nem para os Estados Unidos, que haja uma aproximação de continente entre o mundo árabe e o mundo ah, latino-americano. Essa aproximação ocorreu diplomaticamente nos governos Lula-Dilma, porque o governo Lula-Dilma aproximou e conseguiu fazer uma. uma um trabalho diplomático de unificar as nossas, as nossas regiões. No entanto, com um o novo governo, é, há essa, esse, essa ruptura na medida em que o governo Bolsonaro ele se alia a Israel. E ele quer que Israel faça essa ponte. Ele passe a controlar essas negociações entre o Oriente Médio e o Brasil. E isso daí significa controle, não é só mercado. É controle. É controle hídrico, é controle energético, é controle alimentar. É importante que o pessoal entenda, principalmente o pessoal da esquerda, Paula, que quando a gente fala em economia e finanças, a gente não está falando só de sistema financeiro. A gente está enxergando os jogos geopolíticos que tem por detrás da combinação agropecuária, petróleo e água. É uma combinação e essa combinação precisa ser entendida como uma política geo, geo, geopolítica e econômica. E ali tem pontos importantes que podem decidir o destino de uma nação. O que está ocorrendo agora também, no, nesse processo desse projeto de pseudo-projeto de acordo de paz, é que é necessário implantar um sistema rápido agora, justamente porque os Estados Unidos, o Trump está com impeachment está tendo muita dificuldade. O Netanyahu também. O Netanyahu também está impeachment, tá impeachment e tem processo. Então é necessário tirar a atenção da mídia, da sociedade, para o caso desses dois líderes que estão com problemas políticos e, e, e, e jurídicos. Fora isso, tem a questão econômica, que é a questão das exportações da importação. O Brasil importa tecnologia armamentista também, tecnologia de segurança, de Israel. Israel é um país, é um estado militar, sustentado pelo mercado de armas, que tem todo um poderio militar, que é sustentado pelos Estados Unidos, que por sua vez não produz uh, nenhuma, produção, uma, nenhuma produção excedente que justifique a sua sustentabilidade econômica. Ele é um estado caro para o povo judeu que está fora de Israel, o judeu que está fora de Israel paga um dízimo para sustentar o Estado de Israel. 4 bilhões dos Estados Unidos. Vem dinheiro de lá. E Israel começa a ficar muito caro. Manter Israel. em Israel é caro. Né? Israel, quando, quando levanta o um muro, ele se isola. Ele se isola no mundo. Se isola no mundo árabe. E Israel, quando faz pratica essa agressão, ele acaba se isolando também do mundo e de todas, de todas as possibilidades econômicas e financeiras que o próprio Israel poderia se beneficiar e faz um movimento ao contrário. Então o que acontece é, é uma questão geopolítica. Israel é um enclave, é considerado um enclave militar no Oriente Médio por conta do petróleo. O petróleo é a matriz energética dos países é, do norte, da Europa, e o petróleo ele custa caro para todos nós. Além do problema ambiental, o petróleo custa vidas para o povo árabe, custa vidas para o povo africano, custa vidas para o povo brasileiro e vai custar vidas indígenas na região amazônica. Então, quando eu falo que nós temos traçar um paralelo entre lá e cá, Brasil e Oriente Médio, eu vejo questões muito parecidas ocorrendo com os povos indígenas. Quando eu li um documento chamado Dossier Acre, que hoje nós apoiamos na nossa rede, que é o grupo do SIAC, que é o verdadeiro grupo, que, era, que eram os amigos de Chico Mendes, aqueles remanescentes de Chico Mendes, eu li o documento e associei imediatamente à faixa de Gaza. A mesma coisa que fizeram em Gaza, estão fazendo com os povos indígenas no Acre. Estão empurrando os povos indígenas para um bantuzão, para um canto, e encurralando eles nesse canto para negociar suas terras, suas riquezas, e as suas, as suas, a sua cultura. Então não é muito diferente. Você tem aí experimentos no Oriente Médio é, de armas químicas, armas químicas foram experimentadas sobre o povo de Gaza na, na última, nas últimas massacres que teve em Gaza em 2008, 2009. Foi, foram experimentadas novas armas químicas, foram experimentados novos, novos sistemas de, de segurança, drones. E de equipamentos de guerra. Então, nós somos a, a, o povo palestino está numa posição de uma espécie de cobaia para se testar como é que se controla essa, esse poderio militar e como é que se pratica essa forma de genocídio. Estamos é, num movimento de genocídio étnico muito sério. E esse movimento, ele é aplicado na África, com os povos africanos, é aplicado aqui com jovens negros, na né? nossa população negra de periferia, e é aplicado sobre os povos tradicionais e os povos indígenas. Quando Paulo fala que o latifundiário entra na terra do Caiová e mata impunemente, não é muito diferente do que está acontecendo lá. É a mesma prática, é o mesmo modus operandi, é a mesma forma de agir, é a mesma técnica, é o mesmo sistema que está por detrás. Por isso que a gente reivindica hoje e unifica a luta de todos os povos, porque a gente entende que nós vamos vencer essa guerra com a unificação de todas as causas de todos os povos. As nossas redes hoje estão se conectando com as justas causas de todos os povos, porque a única forma de vencer esse sistema é a unificação dos povos, porque é muito dinheiro que está envolvido, tem muito interesse econômico que está envolvido nisso, e a pressão sobre os povos palestinos tem sido violenta. Eu vou citar um exemplo para você. A mulher palestina, ela é de resistência. Elas for, foram as primeiras a liderar nos movimentos antes de seus maridos, dos homens. Em todas as frentes que, que, que teve resistência, a mulher palestina estava lá. E as mulheres palestinas, elas têm muitos filhos. Israel não consegue vencer a nossa densidade de população. Isso é um problema para eles, porque no genocídio eles querem eliminar a etnia. Mas a mulher palestina mata um filho da mulher palestina, ela é engravida de três. Para cada um filho que mata, ela arruma mais três. E como é que ela faz isso? Ela trafica o sêmen do companheiro que está preso lá na, na, na cadeia, que está confinado para ela não trair o marido, para ela não ter uma outra pessoa, ela consegue traficar o seme e engravidar desse homem fora da cadeia, tá? E Israel não, não consegue controlar isso, eles não entendem isso, eles não toleram isso. Para eles isso é maior, o maior perigo de imaginar que tem uma superpopulação. Quando se fala em dois estados para dois povos, a proposta de dois estados para dois povos não é essa a proposta infame que o Trump coloca nesse acordo, nesse acordo indecente. A verdadeira proposta de dois, dois estados para dois povos, que nós, do movimento pacifista israelo-palestino, defendíamos e ainda queremos defender, é de que, as fronteiras voltassem antes de 1967, que se reconhecesse o direito de retorno de todos os palestinos que foram expulsos e que Jerusalém Oriental seja a capital da Palestina. Essa proposta de Trump não tem nada a ver com essa proposta. Ele quer entre... e, e, a direito integral sobre a Palestina, Cristina. para Israel, inclusive transferindo a, emba... embaixada. a embaixada dos Estados Unidos para a Palestina. Entendeu? É, é um negócio... Realmente maluco. Essa posição, as fronteiras de 67, né? há muito tempo que o Estado de Israel tá, tá, tá, avança. avança, colocando a novas colônias, né? eles instalam seus colonos, e o mundo não acontece nada. Há uma resolução da ONU, Israel nunca obedeceu a essas resoluções da ONU e não acontece nada, é por isso que você disse com muito acerto a gente precisa unir os povos para mudar isso né? e dizer o que realmente está acontecendo lá, como é que... Nós vamos fazer isso. Olha, a Autoridade Palestina protocolou em 2019 147 solicitações de segurança para o Conselho da ONU. Não foi acatada nenhuma delas. O Conselho de Segurança da ONU, é, vergonhosamente, advoga por Israel. Tá? É o é, único... Caso, o direito de voto, né? único o movimento... direito de veto dos Estados Unidos. Ele veta tudo. Veta tudo. É o único é. povo dentro do Conselho da ONU, que não tem seus direitos respeitados pelo próprio Conselho de Segurança. Quer dizer, institucionalmente, o que Trump está fazendo com esse acordo é legitimar o que ele já vem fazendo na ilegalidade todos esses anos. O que eles vêm fazendo todos esses anos. O que ele está querendo é legitimar legitimar e legislar, dar a legalidade para algo que é imoral, e, e assassinato e, e crime que eles vêm cometendo todos esses anos contra o povo palestino. Agora, que, e, e, inclusive com a agravante, né? a, a ideia do, do Estado teocrático, hoje o Israel é um Estado teocrático, né? Fund, fundamentalista, né? e a ideia é de um só Estado. Eles querem expulsar, de vez, os, os palestinos e quer um Estado só para eles, deixar vocês lá em Gaza. O que está acontecendo é que está radicalizando. Então, a, a, dentro da coletividade palestina, da comunidade palestina, já havia um consenso, não era geral, mas já havia um consenso de, de ceder. Já tinha cedido, os palestinos cederam muita coisa. né E na medida em que eles vão criando esses essas, essas dificuldades, então os, os movimentos palestinos já estão ficando radicais. Já não estão mais querendo aceitar nem a existência de Israel. Porque até, até há pouco tempo, se estava entendendo o seguinte: tudo bem, dois estados para dois povos, e nós vamos. Se Israel está lá, vamos ter que engolir Eita. e vamos aceitar. Mas o que está acontecendo? Na medida em que Trump vai criando essa, esse, essas propostas infames, Israel vai tensionando cada vez mais, então a, vai se distanciando a possibilidade da boa convivência de uma convivência é, é, de reconhecimento de dois estados para dois povos ele está fazendo o contrário ele está conseguindo fazer com que a, a tensione cada vez mais e radicalize cada vez mais e isso gera impactos na nossa coletividade árabe aqui no Brasil em, em todo lugar do mundo e nós vivemos convivemos com os judeus aqui sempre convivemos muito bem independentemente dos problemas que se tem lá fora. Então a gente começa a ter que se distanciar da nossa coletividade árabe-judaica e não conseguir mais unificar os movimentos israelo-palestinos por conta desse tipo de coisa. Agora é importante dizer que existem muitos movimentos pacifistas israelenses que são contra isso, que não apoiam esse modelo, que não apoiam isso. Só que a mídia não dá visibilidade para esse grupo, para esses grupos que estão lá dentro de Israel, combatendo essa, dire... essa... Esse... esse modelo e combatendo essas essas propostas é, contra a aceitação do povo palestino. Nós tivemos um movimento o ano passado e retras... passado defendendo a... uma jovem palestina, né? E nós tivemos apoio de mulheres judias, de mulheres israelenses, de mulheres americanas judias, inclusive da Medeia Benjamin, que é do movimento Code Pink, que é o um movimento de mulheres pela paz dos Estados Unidos, ela é judia, e ela foi proibida de entrar em Israel porque ela nos apoiou. Apoiou as nossas causas e apoiou o direito da, da, da, da menina, Meditar. A Tamimi, ah. a Red Tamimi, desculpa, da Red Tamimi. A, a, nós apoiamos a Red Tamimi para tirar ela da cadeia, da prisão, foi presa justamente ela, a mãe dela, a família dela, né? fizemos contato com o pai dela, divulgamos material da família dela, divulgamos super material de todas as mídias, inclusive do rebelião de Madrid muita coisa. E a a Benjamin foi proibida de pôr os pés em Israel porque a Medea Benjamin organizou um movimento internacional dos Estados Unidos nos Estados Unidos mundialmente, Code Pink, da qual nós participamos também, para defender e libertar a Red Tamir. Essa disposição de Israel assim, tem muito que ver com a questão demográfica, como você falou, né? Porque e, em 1948 eles expulsaram 700 mil palestinos das suas casas. Hoje, nos acampamentos de refugiados, esses 700 palestinos já são mais de um milhão. E Israel tem o quê? 4 milhões de, de, de, de habitantes. Né? Se eles têm um pavor da população árabe, porque eles seriam minoria. No, no... Então, eles querem realmente... Né, acabar com, com, com, com não admitem que os palestinos voltem às suas casas porque seria a maioria. É, e, e não estão conseguindo é, é, impedir que as mulheres engravidem tenham seus filhos. Agora eles começam a praticar limpeza étnica. Para eles, uma mulher grávida com criança e nascendo é um, é um coelho, um problema, é, é um povo que está nascendo ali e eles não sabem lidar com isso eles não sabem lidar com isso e e praticam mesmo limpeza étnica e genocídio Gaza tem semanas que fica semanas sem água semanas sem energia eles cortam a energia de Gaza eles deixam a população na pior situação possível esgota seu aberto bombardearam estações de esgoto se vocês vissem, a situação que está, a faixa de Gaza, é a área mais densamente povoada do mundo, no menor espaço de terra possível, é um campo de concentração a céu aberto. Um campo de concentração a céu aberto, nas piores condições. Então, como é que o, o, o povo que está confinado como, como ratos num, num canto, né, é, povo tratado como qualquer coisa, vai reagir? Aí... Hamas joga um torpedo sucata do outro lado, é uma histeria. É uma histeria, eles fazem uma histeria. O... Vai lá e arrebenta com bomba, mata 300, 300, 400. O torpedo cai ali do lado, é um chilique é um dá chilique Agora o cara chega lá, todo armado, até esse, a, do, da cabeça aos pés, e ele se sente agredido por um garoto, uma criança, com uma pedrinha na mão. E ele acha que aquela pedrinha vai matar ele, quando ele tá com a arma, a arma de última potência todo armado fechado de cima a baixo é dramática a situação e a gente tem que se rebelar contra isso por isso que a gente é solidário também às causas às causas indígenas dos povos indígenas dos povos tradicionais porque os povos indígenas no mundo inteiro têm manifestado povo, apoio ao povo palestino têm colocado isso como prioridade no mundo nos nossos nas nossas redes de, de, de povos os povos indígenas têm se manifestado e a gente aprende muito com os povos indígenas. A gente sabe que a resistência do povo indígena, ele é o primeiro, ele é anterior à nossa, inclusive, porque aqui na América Latina são mais de 500 anos de resistência. Nós estamos falando aí de 78, de 48 para cada quantos anos? 70 é alguma coisa, quase. E os povos indígenas têm mais de 500 anos de resistência, sendo aniquilados também sendo massacrados também, e o que está ocorrendo aqui no Brasil com os povos indígenas não é diferente do que acontece na Palestina. A prática é a mesma, modus operandi é o mesmo, é e as armas podem ser até as mesmas. Sim, sim, porque Israel está virando um dos grandes fornecedores, principalmente na área de segurança. Né? A polícia aí que vai jogando essas coisas de gás e tal, é todo equipamento de Israel. E treinada por eles, né? Porque nós e temos aí acordos, ou, é, os, o governo, os governos do estado de São Paulo, o governo Bolsonaro, o, do Rio, o governo do estado do Rio. Tá, tá, né? Eles, no mundo inteiro, eles estão fornecendo esse tipo de equipamento para a tropa de combate eh, urbano. Urbano, né? De combate urbano, que é a luta do Estado contra o povo, né? É a eterna luta do Estado contra a nação, para poder manter a hegemonia do capital. E, então, nós, se não fizermos uma luta de libertação, né? nós não vamos conseguir reverter essa, essa dominação. Né? Que é a luta de libertação dos povos atualiz... árabes, né? O invasor europeu, né? todas as fronteiras lá no Oriente Médio são falsas, né? foram criadas a partir do, do, do, da repartição entre a França e, e a Inglaterra. Quando termina a guerra, é, aquilo era colônia da França e da Inglaterra, então eles repartem aquilo e as fronteiras né, cortam povos que são o mesmo povo, separa outros, não cria o Estado Druso, por exemplo, né? que, que é uma nação enorme, né? fica lá repartida entre o Iraque a Síria. E, e, e tudo isso em função né? da ânsia de, de dominação econômica, primeiro, da Europa, né? agora dos Estados Unidos, que quer mandar, quer, veja, o, o petróleo do Iraque era o petróleo iraquiano. O Saddam, o Said havia feito uma revolução, o petróleo era nacional, né? a riqueza a mineral servia para desenvolver o país, né? criar escolas, universidades. Inclusive, tinha muitas empresas brasileiras fazendo lá ferrovias, rodovias. O Iraque era um grande comprador de, de, de commodity brasileira, principalmente carne. Né? E os Estados Unidos invade, destrói o país. Né? E no lugar das empresas brasileiras que estavam lá de engenharia, né? aí vem as empreiteiras, as empresas de engenharia dos Estados Unidos, para reconstruir o país. Né? Imagina quanto trabalho eles têm agora. Mas são todas dos Estados Unidos. Quer dizer, a razão da guerra, né? eles invadem, destrói e depois vão lá. Com financiamento né? do Banco Interamericano, do Banco Mundial? Não, e, o petróleo, e o petróleo. E o petróleo, claro. Saqueando o petróleo. Saqueando o petróleo, mas com o dinheiro, dinheiro da, da, dos bancos multilaterais. Com o argumento de que o dinheiro dos bancos multilaterais são para financiar, reconstruir país em guerra. Eles para derrubam de um lado e mandam o banco multilateral construir. Do o outro. outro e, o petróleo, e que, o petróleo, que eles se apropriam né, ilegalmente. ilegalmente. E, e como você disse, que ali, a Palestina, o Líbano, é a porta de entrada para isso tudo. Né? É o trajeto, porque a Palestina ela sempre foi... É, trânsito de todos os povos que migram entre a Ásia, o Oriente Médio e que vão para o outro lado do, dos continentes. Então, aquela região é, sempre foi região de trânsito, tá? Ela sempre foi. Tanto é que o povo palestino de origem beduína, porque ele foi, ele andava, ele voltava, mas ele começou a fixar. E um dos argumentos que Israel diz que não havia povo, que era uma terra sem povo para um povo sem terra, era de que nós éramos beduínos, portanto nós não ficávamos ali, nós andamos para lá e para cá. Não é, é... quem somos beduínos somos, mas o que houve fixação e que quando Israel foi instituída em 1948, reconhecida, tinha milhões de pessoas com casas fixadas ali, famílias inteiras morando. Não estavam no, no deserto, estavam ali, né? Tanto é que as pessoas... Que foram expulsas, trouxeram a chave. 700 né? 700 trouxeram a chave. Tem gente que tem a chave até hoje na mão. A chave das suas casas. Ah. E a ONU reconheceu o direito ao retorno do povo palestino até a sua terceira geração. Eu, por exemplo, tenho o direito de retornar. Eu tenho o direito à minha identidade palestina e tenho o direito de retornar para a minha terra. Para terra mesmo nascida aqui. Mas isso, para Israel, é... Não é concebível. Por quê? Porque não pode descaracterizar o Estado de Israel com um povo diferente que não é o do sangue dele. Aqui é Sim, e, e, e agora com a agravante de que o, o Congresso aprovou que o Estado é religioso. Para viver no Israel, você tem que ser né, da religião judia. Religião judia. Né? E, e para governar o Estado, você tem que ser da religião do dia, então aquilo é um estado teocrático, que é o que eles querem implantar aqui também, com esses neopentecostais aí, tomando o poder. Mas isso também vai ficar para uma outra, uma outra conversa. A Mira foi muito esclarecedor, muito bom você ter, ter você aqui, volte sempre, esse espaço é teu. É, e vocês que estão com a gente, não deixem de contribuir com a assinatura solidária. Né? Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.